Fala galera, estamos aqui. Hã? Deixa minha barba, mano. Estamos aqui na fila, é, para o começo do evento aqui, o Narg Shop. O evento abre exatamente uma hora. Então galera, já chegou bem cedo. Galera, chegou bem cedo mesmo para justamente conseguir um lugar bom, a sombra. Já tem galera aqui na fila mesmo, aqueceu um arguilizinho, top, já tá acendendo. Muito vape também. Esse ano a gente vai ter a participação de algumas marcas de juice, algumas lojas que vendem né, vape, mods e tudo mais, todos os apetrechos para um bom vape. Então a gente vai ter de tudo realmente nesse evento, que é o maior evento de arguile do Centro-Oeste. A fila, como a gente pode ver, está bem, bem, bem, bem, bem grande. Então a gente pode ver que o evento esse ano realmente promete Muita gente, a galera ali esperta chegou cedo pra conseguir um local pra sombrinha, pá, porque realmente aqui em Brasília tá foda, o calor tá insuportável, a secura tá de fuder, mas a gente, velho, não pode perder esse evento que promete pra caralho. Então, tipo, se vocês conseguirem ver, ó, todos os narguileiros doidos ali no sol, tá ligado? Rachando pra realmente conseguir aproveitar esse evento, né, galera? Ah. Mano, será que vem pra conseguir uma, um lugar bom véio, na fila? Bom! É tipo, quase na entrada. Que horas que a galera conseguiu chegar? Deve ser o que 9h? 10 A gente chegou meio-dia. Mas ó, a galera ali tá suave, já conseguiu acender o arguile, é, né, pra não perder tempo, já chegar. Lembrando que o evento é open, então lá dentro vai ter essência, carvão, alumínio, você só precisa trazer o seu arguile. Coisa, então acompanha com nós que a gente vai gravar tudinho pra vocês, tá bom? Tá vindo? Você tá vendo como eu tô emagrecendo? <risos> cara? Tá vindo, uma hora ele chega, não sei que hora, mas chega. Galera, acabou a <risos> pouco tudo lá dentro, rola lá no instante pra fumar com a gente, tá? Você que tá aí nos assistindo, só vem, Neg né, Shop, Zomo, Mix no Gordão, vem. Estamos aqui na filinha para comprar Tanjoca agora, Tangiers. Estamos aqui dentro, entramos, moleque. Entramos. Conseguimos depois daquela fila maravilhosa. Um sol de rachar o coco aqui. Temos Narine, Cifal Distribuidora. Ali atrás a gente tem Nai com o grandioso Sakamito, monstro. Smirna, bem ali. Zomo, algumas marcas menores, a Desvalta, tá bem ali. Tá com bastante coisa, bastante coisa aqui A Narine tá trazendo esse Tangiers Store Na, Narine que tá oferecendo aí cavão pro evento também, ó Bravo demais, mano Filmar é a minha emoção neste momento, entendeu? A gente descobre que a Tangiers é open de essência Vamos, velho. Não tô acreditando nisso, mano Não tô acreditando a gente achou que era uma fila só pra, mano, comprar essência, mano, é degustação. Tivemos que ir lá correndo, pegar os roches pra meter bronca nessa degustação. Chama! Tamo indo ali na Nae, vamos dar uma camiseta do canal pro Sakamoto, ver o que que ele acha, fazer uma bagunça, vamos ver qual é o rolê aqui, o que que tá rolando. A tá animada ali, galera tá tirando foto, tem uma roleta, vamos ver de qual é. Estamos aqui na presença ilustre do grande Gabriel Sacamoto como é que vocês estão? A gente veio dar um presente pra ele, uma camiseta do canal. Oh, adoro, adoro o presente. Aqui Canal Tazu. O canal tá com tá certeza. Obrigado hein. Vamos junto, Obrigado pelo carinho. Estão aproveitando o evento? Demais, ah, demais. Ó, eu sou suspeito para falar. Eu amo o Brasil, eu amo, amo, amo. Ó, faltando um mês, dois meses, três meses. Cara, ansiedade altíssima porque eu amo esse lugar. Vocês representando o mundo da Arguilha então de parabéns. Tem que, ano que vem, 2021, 2022. Eu quero, eu quero vir aqui sempre, sempre. Então muito obrigado pelo carinho. Ah, a gente, sempre vai te receber da melhor forma possível. Você é um mestre. Realmente é um exemplo para todo mundo aqui. E o que você faz pelo mundo da Arguilha é. Feito fenomenal então obrigado demais saca isso obrigado vocês Pelo não oi, uma coisa que eu falo ninguém faz nada sozinho então se eu tô fazendo é porque vocês estão fazendo junto comigo tá Vamos oi tomar. quem não ainda não tá acompanhando não é inscrito no canal se inscreve para acompanhar pelo amor de deus é um pedido carinhoso meu tá bom um beijo para hoje demais. valeu valeu, Tamo junto. valeu valeu Ele é o cara. O Eduardo entendeu? O canal Que maravilha estar aqui hoje. Mano. A gente trouxe um presente pra ele. A camiseta do canal. Nossa, que homem. Tava demais, do... Excelente frase, eu gostei pra caralho. É! é, é <risos> <de muito risos> valeu, valeu. Tá junto demais. O que vocês estão achando do evento? E... Do caralho. Bom, a gente já vem há dois anos, mano. E... Dois Sabe o bagulho que me surpreendeu? Ah, 30 minutos antes de abrir a porta, eu fui lá na fila pra ver. Uh -huh. Tava ah, chegando um ir. ônibus de caravana. É, Tinha umas mil pessoas. eu assim, ó. Sim, tava absurdo, tava absurdo. É muita gente, velho. Isso aí, satisfação, muito e obrigado por... pelo presente. Que isso? É isso, aproveita. É isso. Valeu, valeu! O sol deu uma boa trégua aqui no Nargo Shop, Shopping. Né, a gente vai dar uma passeada aqui. Vamos agora na Desval ver o que que tá rolando lá. Do lado da Desval tem a Amazon também com o seu novo NARG, o Future. Aqui a gente tem Rashid, de Arguilhos. Pessoal da Amazon também, aqui do lado Eu espero que a câmera esteja filmando o que eu estou dizendo Mas deve estar sim Aqui é a Amazon Nós temos a Desval A Desval que está usando as arguilhas da Zomo né? O Zomo Fun O Zona ali é o Zona Fun, Zona Cross Temos vários arguilhas da Zomo ali Do lado da Desval a gente tem a Mahala Ruka, a, a Ex Ruka, a Atia também, marcando presença aqui no Nerd Shop. Várias distribuidoras, né, lojas. Aqui a parte mais, o diferencial realmente desse evento, que é o Open, né, o Open Água, Open Refrivo. Vamos dar uma passeada, vamos dar uma passeada. Olha aqui, algum louco meteu o carvão aqui, queimou a parada toda. A gente tem a Vigode aqui com a nova linha Imperador, né? A Tang Mix Imperador, Monte Verde. Temos a Dália vamos dar uma passada na Dália agora, ver como está o stand da Dália que está muito grande, inclusive. Dividindo o stand com a Smok ó, Aqui na Adalia a gente tem um Pebolin A Dália veio com a sua linha Comic Adalia com a Bless Bastante essência, vaso aí para todos os gostos Aqui a gente tá ó, Suiz Bombom, a Double Mint Uma linha nova, St Strong Stallone né, aí a gente tem aí Vaso, Bless, K. Temos o Open. A gente tem o stand da Volker ali. Temos o stand da Zig, o stand da Icono rocha o stand da Azure e da, da Eve Bowl. Ali nós temos Mr. Freeze que é de vape. Galera que curte aí, Fumari. O stand da Volker agora. Um pouco pra vocês verem. Quem veio com a boca foi o Louco de Refrio, o youtuber aí, galera que conhece, que curte o funk. Galera fumando aqui.